Fala so, rapaziada, mais um The Watch na Austrália com a Twizy, começando pra vocês. E hoje eu vou falar sobre os 5 motivos que vão fazer você escolher esse país maravilhoso da Austrália, terra dos Cangurus, pra fazer o seu intercâmbio. Tá curioso? Fica comigo e check it out. Então motivo número 1, um, number 1, é exatamente o clima parecido com o do Brasil. Então como a Austrália tá... Mais ou menos na mesma linha que o Brasil A gente costuma ter um clima muito parecido Então Brisbane é uma cidade mais quente Porque está um pouquinho mais no meio ali a Melbourne é uma cidade um pouco mais fria Sydney costuma ser bem quente também Claro que lá para o norte da Austrália Costuma ser muito mais quente, né, no meio do deserto, etc Mas de uma forma geral O clima da Austrália, principalmente o de Brisbane É muito parecido com o que a gente está acostumado no Brasil Pra quem é de São Paulo, especificamente minha galera de São Paulo uh, O clima de Melbourne, por exemplo, a gente costuma comparar bastante com o clima de Sampa Porque de manhã tá aquele friozinho, chove um pouquinho Depois começa a esquentar e tira casaco e tá um puta calor Aí depois de noite começa a esfriar de novo, para de chover Então tem as quatro estações do mesmo dia Então a gente costuma comparar bastante assim Melbourne com São Paulo, Sydney com Rio de Janeiro E Brisbane meio Minas, assim, uma coisa mais Minas Então uh, pra você que tem dúvida sobre o clima, de como que é aqui é muito muito muito parecido com o país, com o Brasil. Então é um dos motivos que vai te fazer sentir mais em casa quando você chegar aqui. O segundo motivo é poder trabalhar com visto de estudante. Sim, muitos países como Estados Unidos, Canadá, que são destinos de intercâmbio para vocês fazerem também, eles não te dão a permissão de estudo mais trabalho. Isso, inclusive, foi o que aconteceu comigo. Era para eu ter ido para o Canadá, era para nem estar aqui na Austrália, na verdade. A primeira opção era o Canadá. Uh, e eu não fui para o Canadá justamente porque eu não podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. É, estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então a Austrália te dá essa opção de você poder vir fazer os seus estudos, vir fazer um curso de inglês e também poder trabalhar uh, 20 horas por semana enquanto você está estudando e 40 horas por semana enquanto você está de férias. Então é muito bom para você que, obviamente, não tem aí dinheiro para se manter por 6, 7 meses em dólar ainda Você poder vir aqui estudar Poder ganhar seu dinheirinho, trabalhar E principalmente nos trabalhos também Melhorar o seu inglês e praticar ainda vez mais Então esse motivo com certeza É um diferencial grande que a Austrália oferece para você que quer vir estudar por aqui O motivo número 3 é a população multicultural Então ah, pra você que fica pensando Pô, mas será que vão gostar de mim quando eu chegar lá? Será que é, vou, vou, vou me enturmar? Vou conhecer gente, não sei o que A Austrália é feita por 40% da população Sendo imigrante Então a ah, é muito mais fácil você encontrar alguém aqui que não é australiano do que os próprios australianos. Mesmo porque os próprios australianos, eles não são 100% australianos. Eles têm pais que são de outras nacionalidades, avós, avós, tios, tias. Então é muito difícil você achar um australiano que tenha a, a, uma linha familiar 100% australiano, mesmo porque o país tem 200 e pouquinhos anos, então é um país muito jovem, ele tem essa multiculturalidade muito, muito grande, então eles são um povo muito acolhedor e com toda certeza vai ser bom para você é, de se enturmar, de fazer amizade, eles estão bem acostumados com quem é de fora, a, a gente ouve vários relatos de gente falando que, pô, os australianos eles falam devagar, eles tentam fazer você entender, então, é, não que a língua seja fácil, não que o inglês australiano seja fácil, mas eles tentam é fazer com que você entenda isso. O motivo número 4 é justamente a economia e o mercado de trabalho crescente por aqui. Eu vou dar um exemplo maior de Brisbane, na verdade, é como a cidade está tendo vários investimentos, principalmente da Ásia, está tendo um boom de, de, a, de crescimento de empregos aqui muito grande, principalmente pela construção do cassino novo que eles estão fazendo aqui na cidade. Então, na área de construção, hospitality, bar, todas essas, todas essas áreas assim tá tendo um crescimento muito grande por aqui e como a Austrália é um país muito jovem também ela tá sempre crescendo, sempre, sempre sempre expandindo, então nós não só em Brisbane, mas como todas as outras cidades a oferta de emprego ela é muito alta ah, obviamente que isso depende exclusivamente do seu ah, inglês do seu nível de inglês, do quanto você vai atrás, do quanto você procura, isso eu já falo aqui me acompanha há muito tempo eu já falo isso em quase todos os meus vídeos, já tô cansado de ouvir isso, e, eu, e nego que chega aqui e fala, porra, não consegui emprego emprego, não tem jeito, é porque você não foi atrás, porque emprego tem para todo mundo e é um mercado de trabalho emergente para várias áreas. Uh, eu vou fazer um vídeo mais completo falando sobre as áreas específicas de cada trabalho que a, que a Austrália procura, mas para deixar já para vocês em, em, em antemão, uh, quem é engenheiro, médico, enfermeiro, arquiteto, uh, até chaveiro, uh, são uh, empregos que tem na lista SOL, que vocês podem ver no site da imigração, é só procurar no site da imigração só por list e vocês vão ver todos os empregos que a Austrália precisa. Então, se você é formado nessas áreas, fica muito mais fácil para você vir para cá. Então, para quem quer validar o diploma e etc., fica muito mais simples ah, essa, esse processo por aqui. O que me leva a falar também do item 5, que é justamente as facilidades de imigração permanente para a Austrália. Então, para você que é um profissional qualificado, para você que tem qualificações no Brasil, tem uma faculdade que está na lista Sol, fica muito mais simples o processo de imigração. Isso, claro, você tem que falar com um advogado de imigração, são coisas diferentes. Eu, na verdade, eu sou um agente de educação, então eu estou aqui para dar os primeiros passos para vocês, na verdade, fazer o curso de inglês, fazer um curso profissionalizante. Mas é interessante que vocês cheguem aqui e conversem com um advogado de imigração. A gente tem várias pessoas legais que a gente pode indicar para vocês quando chegar por aqui também. Mas para quem está principalmente nessas áreas de engenharia, medicina, arquitetura... São áreas que são muito valiosas para a Austrália e que com certeza vai facilitar a sua vida quando você vir emigrar permanentemente. Ah, uma primeira dica que eu posso dar para vocês que quer já vir emigrar é sempre vir com um curso de inglês para aprimorar e para já tirar o IELTS também. Qualquer processo imigratório que você for fazer, você vai precisar de uma nota mínima no IELTS, que é a prova de proficiência em inglês. Então, é bom que você já venha com um planejamento do tipo assim, eu vou fazer um processo imigratório, vou. Então, eu vou, vou estudar inglês, vou ralar, vou fazer a prova, e aí você começa o processo imigratório de validação de diploma e etc. Então, essa é uma das maiores dicas que eu posso dar para você que quer vir migrar permanentemente para a Austrália, é fazer o curso de inglês e tirar a prova do AIDS antes de fazer qualquer processo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, beijo de ótimo pra vocês, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, e a gente se vê no próximo vídeo.